E no retorno, gente, para nossa nossa não, né, para casa do Toninho, estamos passando aqui nesse pedacinho de chão e uma plantação de café. Não sei se foi por conta do frio que escureceu desse jeito. Eu oh, perdi o, o tucano. e tá nessa condição aqui o café gente ó nessa situação e aqui felizmente não queimou lá embaixo tem uma fazenda e uma calma impressionante aqui consegue buscar aquela casinha lá longe ah dá sim A Madalena viu uma casinha lá longe tem um pinguinho branco só como que a pessoa faz uma casa madalena no lugar daquele vive? fala pra mim um vale né pessoa quer paz né olha a distância que tá tá muito longe e eu vou gravar agora o que pra vocês aqui andando aqui na beira da estrada a gente deparou com essa igrejinha aqui. ó. E o meu primo falou que há um tempo atrás vinha muita gente aqui nessa capela fazer suas orações, suas rezas, por aí vai. E teve um bom movimento. Mas com o passar dos anos já não estão dando... Muito ênfase, eu até creio que é por conta dessa pandemia. A Rosinha tá ali dando uma olhada, a Rosinha, é igual eu, é né? curiosa, mas é bom a gente ser assim. A gente aprende muita coisa. Ô Rosinha, parece que queimaram roupa aí, é né? E aqui então eu tô registrando para vocês: tem umas umas cruzes ali em cima. O que, que tem aí dentro, Rosinha? Só tem essa janela aí só? E a outra aqui, ó. Mas tá fechado, não tá? Fechado. Tá fechado. Mas lá a Rosinha conseguiu abrir. Deixa eu ver aqui. Tem energia elétrica aqui também. Queimaram um monte de roupa ali, ó. Muito, bastante roupa. Ao invés de doar essa roupa para quem precisa, né, Rosinha? Queimaram. Bom, com certeza que tá escuro. Mas eu tenho uma... Eu tenho uma lâmpada aqui na minha filmadora que deixa eu gravar lá dentro, olha lá. Um altar. Deixa eu ver aqui, tem alguns bancos. Olha só, tem alguns bancos ali... fogão, até tem um fogão aqui dentro, Rosinha, tá bem limpinho até, viu, tá bem limpinho, que coisa pessoal, tá vendo, como vale a pena a gente sair de casa, saiu de casa você tem lucro, mais um registro, que valeu a pena fazer, Toninho, dá uma chegadinha aqui que tem umas coisas boas para você fazer ali. Você que gosta de registrar em fotografia, não perca tempo não. Vai lá. Mais um registro para vocês e estamos seguindo viagem.